Olá, sou eu. A negra de pele escura, dos olhos negros. A tal negra que brilha por baixo do nosso solar ardente. Olá, sou eu. A negra que sempre ouve, não fica por baixo do sol por muito tempo. A negra do sorriso mais brilhante, a negra dos lábios carnudos e os cabelos crespos. Aquela que é forte em todas as situações. A negra do olhar mais profundo e misterioso. Somos as musas dos poetas. Somos as rainhas lindas dos nossos tempos. Somos nós que fomos condicionadas a pensar que a pele negra é apenas bonita quando é clara. A nossa pele conta uma história que poucos querem ouvir. A nossa pele é linda. A nossa pele é escura. Viemos de uma linhagem de rainha e reis. A melanina tão evidente e pura que merece ser celebrada todos os dias. Nós pensamos como uma coroa. Uma oferta dos nossos ancestrais que foram rainha e reis. Esse vídeo é para ti. A negra de pele escura que é a última ser escolhida. A negra com o um nome que reflete a nossa terra. A negra que carrega a sua identidade na pele. A negra de pele escura que acha que não é sujeita a ser amada por causa da pele escura e os cabelos crespos. A negra que é tratada de uma forma indelicada por não ter a pele mais clara. A negra que recebe elogios condicionados, tu és linda, tu mereces mais que lhe é dada. Negra que não conhece o seu valor por causa da sociedade, que não nos inclui e nos desdenha. Isso vai para ti. Nunca permita que alguém deixe cair a tua coroa. Tu és linda, tu mereces o um mundo. A tua presença é tão graciosa e tão única. Tu és inteligente, nunca duvides. Negra de pele escura, cabelos crespos. Eu te amo.